Fala player, Will aqui falando contigo, beleza? Se assim como eu player, você tapê da vida quase jogando o controle do PS4 na parede porque ele fica puxando pro lado e bem na hora H de você matar o cara você perde a, a, a gunfight pode ficar tranquilo, esse tutorial pode te ajudar a resolver esse problema definitivamente que é um problema aí do DualShock 4, então acompanhe o vídeo aí e depois comente se deu certo, valeu! Então, player, a gente vê que, de fato, é um problema crônico do DualShock 4, não tem jeito, tá? Eu tenho dois controles, os dois controles já deram problema, não tem, não tem o que fazer, tá? A gente que joga bastante, que curte, vai, alguma hora vai dar problema. Mas não se preocupe, o procedimento é um procedimento muito... Apesar da gente abrir o, o DualShock 4 aqui, vocês vão ver que é super tranquilo. Não tem praticamente risco nenhum se você tiver o, o cuidado ali e vai funcionar, tá? Eu já fiz esse experimento aqui outras vezes e vai funcionar. Mas antes eu quero passar, antes da gente continuar, eu quero passar mais dois recados, tá? O primeiro recado para você que já é inscrito no canal, que vem compartilhando, que vem dando sugestões de temas, aí muito obrigado, vem fazendo bastante diferença... Tá? E você ainda que não é inscrito no canal, por favor se inscreva, tenho certeza que você vai curtir os temas que a gente traz aí de gameplay, de notícias, dicas né, e tutoriais aí como esse aqui para resolver os problemas e ajudar a comunidade, beleza? O ah, outro recado é o seguinte, eu fiz um outro vídeo, está aqui no card, vocês podem verificar, que é, esse vídeo, ou aqui, ou aqui na realidade... É, esse vídeo player eu fiz sem fazer nenhum procedimento né que necessite a abertura do DualShock 3 então nesse card que está aí eu vou colocar ele tanto agora e como no final do vídeo se você não fez esse procedimento aqui de abertura né do DualShock você está com esse problema né do controle tá puxando do analógico tá puxando para a esquerda direita cima baixo é, tenta fazer esses procedimentos né nesse card que se, é, que ele resolve na maioria das vezes, tá? De fato resolve na maioria das vezes. Dos dois dos dois controles que eu tenho do, do, do PS4, um funcionou e o outro não funcionou e é por isso que eu vou fazer esse procedimento aqui, beleza? Então, Play, o que que vocês vão precisar inicialmente aqui para começar, tá? Uma chave é, de fenda bem pequenininha de um milímetro e meio e o de uma também de um milímetro e meio, né? Ou uma, uma chave Phillips bem pequenininha aqui, então. É, é super tranquila. Eu tenho dois kits aqui, esse kit é um kit melhorzinho, né, que eu comprei numa loja de materiais de construção, então a que você vai utilizar vai ser a chave de fenda menorzinho de 1,5 um, de um milímetro e a chave Philips 000, tá? Pelo menos essa é a especificação que está aqui que eu utilizo, beleza? Que é a primeira, a menor de cada uma delas. Eu tenho esse outro kit aqui que eu comprei, que ele é bem mais baratinho, eu comprei no Mercado Livre uma época para arrumar o controle do, do 360 e Funcionou super bem, eu tenho até hoje. E nesse kit aqui, o legal é que ele traz algumas, é, algumas ferramentas, por mais que seja de plástico mesmo. E, o, e é o que eu recomendo, né? Justamente para não estragar o controle, para a gente conseguir fazer todo o processo ali de desencaixe da carcaça aqui do controle do Playstation 4. Beleza? Então, isso aqui é super tranquilo. Eu recomendo é, um cotonete para a gente dar uma limpada ali nos componentes, onde a gente vai trocar a peça. É, e eu recomendo que vocês comprem também, né? se você não tiver, não tem problema, tá, player? Mas é aquele álcool isopropílico, tá? É, que é o 70% ou 100%, isso não é obrigatório. É, e sobre as peças, player, o que, o, que, o que eu tenho aqui, na realidade, é essa peça que é um analógico do Xbox é, do 4, do controle do PlayStation 4. Vocês veem aqui ó, que esse é a alavanca, onde vai encaixar essa parte aqui. Tá? E aqui a gente vai trocar essa peça aqui e eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer esse processo super simples. E vocês veem aí, conforme eu mexo, ó, ele, ele, ele mexe também. Tá? Mas essa peça aqui, conforme vai fazendo esse movimento, ela se desgasta e ela é que a gente vai trocar para resolver o problema. Tá? No caso, o problema que eu mostrei para vocês, eu estou com esse problema no direcional, no R3, no direcional direito. Beleza? Eu vou colocar um link na descrição também para vocês comprarem os produtos ali. É um produto barato, de 30, 35 reais, que vale muito mais a pena do que você comprar um controle novo de 300, né? 350, tem um que vende até por 400, beleza? Então, eu espero que vocês curtem. Eu vou colocar depois também uma imagem para mostrar a peça desgastada com a peça nova, para vocês terem uma ideia né, de, dessa peça, aí de como que ela se desgasta e pode trazer esse tipo de problema para o console para a nossa gameplay. Beleza? Então acompanha aí. Então, vamos lá abrir o controle, né? A chave Philips aqui. Opa. Primeiro, a gente vai tirar esses quatro parafusos. Então, essa parte aqui é só... Você vê que ele, tá, ele já desencaixa, ó já está desencaixando facilmente, então geralmente usa essas peças aqui para desencaixar com mais calma, tá? Fechou. Então desencaixamos aqui a primeira parte, tá? É um pouco duro mesmo, tá, Play? Então não se preocupem. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer isso aqui, virar ele, ponta a cabeça, porque ele tem aqui essa parte, que a gente não vai mexer, ele tem essa parte aqui que a gente vai desencaixar, tá? Porque isso é, é encaixe, então só puxar, desencaixou, tá tranquilo. Então essa parte aqui, que é a parte praticamente do LED. Então a gente deixa ele em cima, e a gente vai mexer com essa parte aqui, né, tá aqui os os gatilhos estão aqui encaixados, e a gente vai tirar agora a parte da bateria, é uma parte bem chatinha, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para facilitar, Beleza. O problema é que ele é pequeno né, Para tirar não é nenhum problema de. Então a gente tá tirando aqui a bateria. Ela tem uma cola aqui. Então tá beleza. Tiramos a bateria. E aqui tem um parafuso que a gente vai tirar esse parafuso para poder tirar essa placa, é só remover essa placa aqui. E aqui a gente precisa tirar essa outra parte. Vamos virar, vamos virar primeiro, ele. Opa. Só a gente tirar Essa partezinha aqui para vocês verem, ó é, é só puxando devagarzinho Que ele sai, tá vendo? Saiu e a gente vai virar Assim Beleza Então aqui a gente já chegou praticamente nos analógicos Aqui do controle, tá O que, que a gente vai fazer? Tomar muito cuidado Só com a questão das soldas aqui dos fios né? Então, recomendo também Que vocês tirem né, toda a energia estática da mão de vocês Então segurar em algum, em alguma, em algum metal Ou pisar no chão né, Justamente para tirar a energia estática Então o controle que está dando problema É o, o direcional direito Então vamos conferir aqui para não fazer besteira Que é esse aqui, certo? Então a gente vai virar ele aqui Vamos remover essa parte Que ele sai e vamos entender o que está tudo que acontece aqui, tentar resolver sem precisar tirar toda a peça, tá? Porque essa peça, para quem não sabe, ela é soldada. Legal. Cara, eu vi até pelo do meu cachorro aqui dentro. Cara. Então, abrimos aqui, tá? E a gente vai remover essa peça aqui. Ó. É Ele bem tá. Então parece que tá vendo? Essa peça aqui ela é bem fininha. A gente vai trocar por uma nova. Vamos ver se a gente vai conseguir resolver esse problema aí. Eu então, vou trocar tanto desse lado como desse lado. Pra separar a peça antiga para misturar com a nova. Vamos abrir aqui também, e soltar, não tem problema. Ó. Acho que dá para perceber um pouco né, que a, essa aqui tá bem mais desgastada né, tem até um almoçadinho aqui, a gente vai colocar essa outra nova aqui. Primeiro a gente vai remover tudo que tiver, que passar um pouco do álcool e do propílico aqui e vamos tentar remover tudo e qualquer sujeira que pode ter aqui dentro. E aí a gente vai colocar a peça nova. É com muito cuidado, né? Para mim... Ver aqui. Deixa eu colocar a peça antes, ela encaixou aqui já, beleza, encaixou, ó. Vou perceber que tá normal, e vamos ver essa do outro lado aqui, também, que aqui, aqui. E ela pode ser também um probleminha novinha. E beleza, encaixou. Então vocês veem que ele, que ele tá até girando aqui, ó, normal, tá? Do outro lado também. É, aparentemente não tem mais nada de diferente aqui que possa estar tá influenciando né, para essa... Esse problema a gente tá puxando Vamos repor aqui O analógico Tem um jeito certo aqui De encaixar, não tem como errar Tá Encaixando aqui Beleza, vamos Remontar O controle A gente tem uma pecinha aqui para colocar Então deixa eu já fazer aqui processo de encaixe encaixou beleza agora a gente vai colocar vou fazer todo o processo novamente né a gente vai colocar essa peça aqui Bateria estava do lado de cá, na realidade Ela é bem... O encaixe dela é bem pequenininho E agora a gente vai Encaixar a outra parte aqui Essa parte que vai encaixar Exatamente aqui desse lado Que é essa parte azul aqui é... Vamos lá é sempre bom conferir, pessoal, se o gatilho tá encaixado, tá? Ó, ele tá voltando. Porque às vezes você monta e o gatilho, ele por algum motivo, ele, ele desencaixou aqui. Então é importante a gente encaixá-lo também, tá? Ele só tava desencaixado ali, como eu comentei com vocês, ó. Tá? Zero bar. Então, a gente vai fazer esse processo aqui, né, colocar ele que me de ponta cabeça, a gente encaixa, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. até esse tracinho aqui, não é complicado, encaixou, E aí é encaixar o controle. Beleza? Encaixou em cima, fechou. Só me apertando, está praticamente encaixado aqui. E aí, só voltar os parafusos. tá praticamente pronto ali e fazer o teste do controle, beleza? E aí player, podem verificar aqui ó, que o problema tá resolvido ó. ó, legal né, então aí mais uma dica aí pra vocês que estão com um problema no DualShock 3 aí, um problema que eu acabei de, de abrir ó, o controle lá, funcionando. De boaça, tá? Então, mais uma vez, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho aí, pra gente continuar trazendo mais conteúdo de qualidade aí pra vocês. E agora a tua jogatina com certeza vai ficar muito melhor, né? Senão vai ficar morrendo tanto aí pra galera. Beleza? Mais um problema resolvido aí. Espero que tenham curtido. Valeu e fique com Deus. Fui!